Oi, eu sou o Celso Dias da Benchmarking e este é o canal Vida de Propagandista. Seja muito bem-vindo ao canal mais popular, mais relevante do país sobre a profissão propagandista ou representante de medicamentos. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre uma meta muito importante na vida do propagandista. Não, eu não estou falando de vendas, eu tô falando de visitação, planejamento de roteiro. A gente sabe o tamanho desse desafio, se você é propagandista, você sabe o quanto os laboratórios em geral cobram essa meta e não é por menos, porque quem não visita não vende, não é verdade? E exige sim um planejamento, uma organização muito grande e com muita constância representantes nos perguntam no dia a dia Celso, o que, que tem de errado no meu roteiro? O que, que eu estou fazendo que eu não consigo alcançar a minha meta de visitação? E se este é o seu caso, ou se você quer aprender a melhorar ainda mais o seu roteiro, fica com a gente até o final, que esse vídeo é para você. Mas antes, antes eu preciso te fazer um convite. Você já se inscreveu no canal? tá aí? Colocou aí, acionou aí o, o sininho para receber as notificações? Então, beleza. Podemos continuar? Não se inscreveu ainda? Se inscreva agora, por gentileza. Vai lá que você não vai perder nada, você só vai ganhar. É muito conteúdo rico sobre a profissão, dicas para se destacar em entrevista, dicas de planejamento de carreira, de vendas, de performance, de liderança, enfim, tem muita, muita coisa legal por aqui e cada vez mais a gente vem atualizando com novos conteúdos, tá bom? Já se inscreveu? Beleza? Vamos lá? Então, quais são, eu, eu relacionei aqui os três principais erros que a gente vê com frequência na hora de se elaborar um roteiro que realmente impede o profissional de ter um desempenho melhor na visitação. Você vai ver que os erros são simples, é fácil de corrigir, nós vamos dar algumas dicas aqui né? e com certeza essas dicas vão contribuir para que você tenha um resultado melhor em visitação, combinado? Mas antes é muito importante que eu deixe para você alguns, algumas observações que são muito relevantes. né? É o seguinte, sempre eu venho falando por aqui que cada laboratório tem as suas estratégias, tem a forma de enxergar o que é bom, o que não é. Sei lá, cada laboratório é uma empresa, né? Isso é muito comum. Então, há laboratórios que acreditam que uma boa visitação é feita de uma forma ou de outra. Eu procurei relacionar aqui aqueles erros que são comuns em todos os laboratórios e que podem também, as soluções para esses erros podem te ajudar independente de qual laboratório você trabalha. Combinado? Então adapta aí para a sua realidade e vai dar tudo certo. Outra coisa muito importante de se falar é que na hora de se planejar um roteiro tem muito a ver com a região onde você atua, o teu setor aí, o Brasil é muito grande né, e há é fato que alguns territórios apresentam desafios maiores do que outros. Né? Mesmo assim, é importante você entender que há possibilidades de melhorar. Então, cuidado para não cair naquela. Olha, aqui não tem jeito. Sempre tem jeito. Sempre há como fazer melhor. Então, já assuma essa mentalidade de melhoria contínua. E você vai ver que sempre existe uma forma melhor de se fazer algo. Combinado? Bom, dito isso aí, vamos logo para os três erros e como resolver isso. Um erro que a gente vê muito comum... É o representante ele não ele, o representante ele precisa ser uma pessoa muito organizada e ter um planejamento muito bem feito então eu não vou nem comentar sobre isso né é, isso é identificado até mesmo no processo seletivo bom se você não é uma pessoa planejada e ainda não é representante você precisa evoluir nesse quesito se você não é organizado você precisa evoluir antes de se, de se tornar um senão você não será contratado então eu estou assumindo que você é uma pessoa organizada combinado mesmo assim, ainda quando os representantes são organizados, com frequência eles esquecem de contar com os imprevistos, de incluir nesse planejamento os imprevistos, aquilo que acontece ao longo do dia que você dificilmente tem como prever por isso imprevisto, né? Mas como isso funciona na prática? Vamos lá, se você tem o desafio, como eu já tive, de visitar 20 médicos por dia, se você separar 20 médicos para falar ao longo do dia, a única certeza que eu posso te dar é que ao final do dia você não vai falar com 20. Porque sempre acontecem imprevistos ao longo do dia. Você precisa contar com isso. Então, se você quer falar com 20, principalmente se você está no início do ciclo, né, que é quando tem muitas opções para visitar, separe de 25 a 30 médicos para falar. Sabendo que ao longo do dia o médico pode faltar, o médico não vai poder falar com o representante naquele dia e ainda assim você terá opções para conseguir cumprir uma boa visitação. Parece simples e realmente é, mas muitas vezes as pessoas esquecem de contar com imprevistos. Então, coloca isso aí na sua conta e você vai ver que vai dar tudo certo. Um outro erro que eu vejo com frequência é o representante não dar a devida atenção à primeira parte do dia, que é a parte mais importante. Amanhã. Mas por que, que essa parte é a mais importante? Porque hoje fala-se muito mais em gestão de energia, até mesmo que gestão de tempo. Gestão de energia é mais importante do que gerir o próprio tempo, porque a nossa energia é limitada e nós precisamos garantir que a gente tenha energia ao longo de todo o dia para realizar tudo que a gente precisa fazer. E uma coisa que gasta muita energia nossa são as indecisões. São os conflitos internos que a gente vive, porque alguma coisa não está indo legal. Então quando você começa muito bem o seu dia, já tendo garantindo aí uma boa visitação, essa é a certeza que você vai ter motivação e energia para vencer tudo que vai vir ao longo do dia inteiro. Então nas primeiras horas, essas horas são as mais importantes. Garanta uma boa visitação e você vai ver que tudo vai ser diferente ao longo do seu dia. Porque imagina só, você começa o dia e as coisas começam a não dar certo, a visitação não vem você não flui bem, e aí o que, que tende a acontecer? A ansiedade aumenta, né? e aí você fica preocupado, nossa, o meu GT vai me ligar, vai me cobrar, ou até mesmo ele pode te ligar, e aí você fica mais ansioso ainda, você pode encontrar com representantes ao longo do dia que vão dizer a você que já visitaram X médicos, aí você vai perceber, comparar, fazer aquela comparação é automático ou até mesmo com alguém do seu time, da sua equipe. Então, você vai ter que administrar todo esse conflito interno e ainda entregar o resultado ao longo do dia. Vai por mim, garanta uma boa visitação nas primeiras horas e o seu dia vai tender a ser muito melhor. Tá? E como você pode fazer isso na prática? Lembra lá na primeira dica, né? Você vai contar com os imprevistos e vai separar mais médicos para falar ao longo do dia. E o que você pode fazer é garantir que esses médicos a mais você vai priorizar a parte da manhã, você vai ter mais opções na parte da manhã. Assim, você pode administrar melhor e você tende a ter um resultado melhor. Se você é representante, comenta aí embaixo a felicidade, a alegria que é, né, qual a sensação que a gente tem quando já na hora do almoço, na metade do dia para frente, a gente já tem 60%, 70% da nossa visitação realizada. Sim, é possível e eu acredito que você vai ajudar muitas pessoas falando, né, contribuindo, se é ou não é motivador é, fazer, garantir a primeira parte do dia, tá bom? E uma outra, né, um outro erro muito comum que você pode facilmente evitar é que eu vejo, principalmente neófitos, é, não se comunicando ao longo do dia. Então vamos lá, você se planejou, você agora entende que acontecem imprevistos, isso é comum na rotina do propagandista, e você está preparado para esses imprevistos. Você também já garantiu uma boa visitação ao longo do dia, mas aí você começa a cometer alguns erros, você começa a visitar algumas clínicas e perceber que o médico não estava lá, você, enfim, a coisa pode mudar um pouco, e tudo isso poderia ser evitado com o quê? Uma simples ligação. Se você às vezes ligasse para o seu colega de campo, que pode inclusive ser de outro laboratório, isso é muito comum nesse ramo, né? ou até mesmo para a secretária, você evitaria essa situação. Ou até mesmo um problema no trânsito, né? pode acontecer. Então comunique-se, troque ideia ao longo do dia, pergunta. e aí doutor está lá na clínica? Posso ir lá? Está tranquilo de falar? Liga para a secretária. Faça estreite esse relacionamento e você vai ver que a comunicação vai te salvar muitas vezes e vai te ajudar a melhorar a sua visitação. Essas são as ocasiões mais comuns que a gente vê e que facilmente você pode mudar. Você viu que é simples, mas ajuda muito, já ajudou muitas pessoas. E se você é representante, comenta aí se essas dicas realmente são eficazes, se você já utilizou alguma delas, se ajudou você, se você é um neófito principalmente, Tá? deixa aí também, se você é apresentante tem novas estratégias que eu não comentei aqui, seria muito legal dividir isso tá? com a nossa comunidade, para a gente se fortalecer, né? porque a gente pode sim se ajudar e crescer, tá bom? Olha, esse é o vídeo de hoje, eu espero que tenha te ajudado, e se te ajudou, comenta, compartilha com seus amigos, que com certeza vai ajudar mais alguém, e a gente se vê no próximo vídeo. Sucesso para você!